Não classe não, todo cliente tem que ser bem tratado e respeitado. Só isso é no Ó oh, gente, então, depois desse programa super tranquilo, é, vamos mostrar um pouquinho do próximo programa e um recadinho meu, vamos lá. É pessoal, chama a Cristina Rocha porque vai ter muita confusão nesse caso de famílias, celebridades, sim. No vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou revelar a lista dos famosos que se odeiam. Olha só, chocante, e você tem que conferir. Então, ó se inscreva no canal e vem conferir tudo isso e muito mais agora. É, pessoal, e hoje já estou aqui com a minha colinha, porque essa lista tenho certeza que vai dar o que falar, sim. E eu começo com o assunto do momento, que é a briga entre o apresentador Tiago Leifert e o ator Ícaro Silva. Tudo começou quando o ator foi nas redes sociais e desmentiu que ele iria participar do BBB22. E além de desmentir, ele fez questão de fazer algumas críticas para o react. Quem não gostou nada disso foi o, o apresentador Tiago Leifert, que fez questão de ir nas redes sociais também de dar a sua opinião e, é lógico, defender o Big Brother Brasil. Alguns famosos foram lá e curtiram tanto a postagem do Tiago quanto também a do Ícaro Silva. Mas alguns famosos, entre eles, a Thelminha... O Babu, a Manu Gavazzi e a Graça Massafera, ex-BBBs, foram lá e comentaram e curtiram a postagem do Ícaro. O Thiago Life não gostou nada disso e fez questão de, na hora, parar de seguir eles nas redes sociais. Esse burburinho vai dar muito mais do que falar e eu quero saber a sua opinião. De quem você defende? Qual a opinião que você concorda? Do Thiago ou do Ícaro Silva? Deixe o seu comentário, combinado? E agora a nossa lista continua aqui falando da rainha dos baixinhos, a nossa Xuxa. Sim, Xuxa também tem aí alguns famosos que ela odeia. E eu começo falando da Mara Maravilha. Não tão por conta da, da culpa né, da Xuxa, e sim da Mara, porque volta e meia ela faz questão de cutucar a Xuxa por vários motivos, tanto profissionais como de posicionamento da Xuxa com, para causas como os animais, LGBTQIA+, e por aí vai. Sabemos que Mara Maravilha sempre faz isso para se aparecer e cutucar mesmo a nossa rainha. Até mesmo os fãs da Mara não gostam nada, nada dessa atitude da ex-apresentadora infantil. Uma outra famosa aí que tá aí nessa lista da Xuxa é Adriana Galisteu. Tudo começou por conta do relacionamento que as duas tiveram no passado com Ayrton Senna. E elas nunca tiveram aí volta e meia, um momento de se conversarem, de ter alguma amizade. A Adriana Galiceu, numa entrevista, falou que ela nunca esteve frente a frente e ela nunca teve uma oportunidade de conversar com a Xuxa. Olha, eu confesso que eu torço para que esse momento aconteça, porque eu acho que elas deveriam se conversarem, estarem juntas, sim. Lógico, uma amizade não precisa, mas sim restabelecer toda essa conexão. Eu acho que ia valer a pena, sim. E por falar em Adriane Galisteu, ela não tem nada bem também, ela odeia uma outra apresentadora. Sabe quem é? Ana Hickman. Tudo começou há um tempo atrás, né, quando Adriane Galisteu deu uma opinião sobre Ana Hickman e o marido dela não gostou nada disso. O marido fez questão de ir nas redes sociais, dar entrevistas e também cutucar a Adriane Galisteu. E desde então, elas nunca mais foram amigas. Recentemente, elas participaram do especial da Record TV, o Família Record. E a emissora, é lógico, né, para evitar qualquer atrito entre as duas, deixou, posicionou elas bem afastadas, cada uma de um lado, para não dar uma briga nesse especial. Eu fico perguntando, como será que foi esse sorteio? Imagine só se uma das duas tivesse tirado uma das duas, né? E a o que falar. eu acho que é assim, ia ser um especial bem família mesmo. E continuando a nossa lista, agora lógico que aparece ela, Anitta, sai ano entra ano, sempre surge um famoso aí que fala que odeia a Anitta, entre eles aparece Ludmilla, Léo Dias e a MC Melody mais recentemente aí, né, que lançou um álbum aí, sem, álbum não, uma música sem a autorização da Anitta, ela fez volta e meia xingou tudo, né, porque a música dela, né, o que ela lançou no YouTube foi barrado, né, por conta de direitos autorais. E ela faltou, culpou a Anitta, a gravadora e por aí vai. Lógico, direitos autorais tem que tomar atitude, tem que tomar atenção sim. E isso não foi 100% culpa da Anitta. O escritório dela, como até a Anitta mesmo falou, que ela tinha que ter providenciado tudo isso. E ó e é aquilo, né? Ela divulgou que foi um feat entre a Anitta e Missy Melody. E ela fez questão a Anitta desmentir que essa, ela não poderia compartilhar e promover essa música dessa forma com certeza vai render mais capítulos, sim. Por falar de Anitta, um apresentador de TV não gosta nada e ele fala que odeia ela. Estou falando do Ratinho. O apresentador do SBT volta e meia, dá algumas opiniões, que eu sei que são nada a vez, sobre a carreira e falando que Anitta não representa nada nada ao país, ao Brasil. E a Anitta fez questão de nas redes sociais falando que o Ratinho também não representa nada. Xii, essa briga vai render. O apresentador Ratinho também odeia Jorge e Mateus. Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus. Como com pode isso, né? Ele fala que ele já convidou por diversas vezes para que eles participassem do seu programa no SBT, mas eles sempre recusaram. E agora ele faz questão de não convidar e não quer a presença deles em seu programa. Quem será que está feliz com essa situação, hein? Deixe a sua opinião. E continuando, a Anna Hickman também aparece nessa lista, e agora é a briga entre Ana Hickman e Clis Elas que apresentaram juntas, aí hoje em dia lá na Record TV, naquela época, elas até se davam bem, mas segundo informações de bastidores, quando apagava as câmeras, quando apagava as luzes, elas não se bicavam, e essa briga se estende até hoje, por cada uma defender e um posicionamento totalmente diferente. Então quem sabe elas se voltam a se falar, hein? agora em diferentes emissoras eu acho isso bem difícil. Continuando a nossa lista, agora aparece ele, Thiago York. Sim, o Thiago York super do bem, música super alto astral, de amores e por aí vai. Ele também está nessa lista de famosos que se odeiam. E eu estou falando do Thiago York com Ana e Vitória. Sim, isso tudo rolou por conta de uma música que é de autoria tanto do Thiago com a Ana Caetano. Sim, elas queriam regravar a música Trevo Tu, sabe aquela música maravilhosa? E a Ana e a Vitória estavam numa live e falaram que elas não conseguiriam gravar mais porque um dos autores, no caso o Thiago, né, não autorizou. O Thiago fez questão de nas redes sociais também falar que isso não poderia, isso não deveria ser exposto. né Isso são informações de bastidores. E isso tudo aconteceu por conta do empresário, né, do escritório da Ana Vitória não ter feito todos os procedimentos para essa liberação. Mas até hoje eles se evitam de estarem juntos. E lembrando que o Tiago York era considerado o padrinho, né, da carreira musical de Ana e Vitória. Vamos ver se isso vai desenrolar ou não, mas eles aparecem aqui na nossa lista dos famosos que se odeiam. E continuando a nossa lista, agora aparece Jojo Todinho. Saiando e entrando, Jojo também sempre surge em um burburinho com algum famoso. Dessa vez foi MC Gui, ele que participou recentemente da Fazenda 13. Juju Todinho nas redes sociais fazia questão de enaltecer a sua torcida para o rico. Mas o pai do, do MC Gui fez questão de, também de cutucar Juju Todinho. E depois disso, as brigas nas redes sociais não pararam mais. Em uma live, o MC Gui falou que ele teria provas, né? ele teria vários assuntos aí para escancarar aí nas redes sociais para todo mundo. Jojo todinho não gostou nada disso e falou que ele tem que sim mostrar as informações que ele tem, mas tem que ter prova, senão o bicho vai pegar entre os dois. Olha, isso vai dar muito o que falar também. Continuando a nossa lista, aparece aqui a Antônia Fontenelle. Saiando entrando entrando, ela sempre surge uma briga também, né? com também a apresentadora e a nossa querida Lívia Andrade e também com o youtuber Felipe Neto. Pelo posicionamento, pelas falas né, da Antônia Fontinelli ela acaba cutucando eles e também causando até processos judiciais. Recentemente, ela perdeu uma causa aí contra o Felipe Neto e a gente sabe que eles se odeiam sim. E para encerrar nossa lista, aparece a nossa prima, Maísa Silva. Sim, Maísa também tem um famoso aí que ela odeia e ela evita. Ela participou esteve de um lado dele pelo uma única vez. Mas depois disso, nunca mais. Estou falando da relação entre Maísa e o apresentador né, Dudu Camargo. Eles participaram né, de uma das edições do programa Silvio Santos e foi totalmente constrangedor. Muitas falas do Dudu para a Maísa não foram nada a ver. E depois disso, eles que nunca tiveram né, uma relação de amizade acabou não tendo isso, impossibilitando uma amizade futuralmente. Então, Maísa odeia Dudu Camargo. É, pessoal, essa lista deu o que falar, né? Se você conhece algum outro famoso aí que se odeia, que se não bica, também famosos internacionais, deixe comentário. E por falar em deixar, convido você se você não é inscrito ainda, olha só, que isso, hein? Se inscreva agora mesmo. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.